Já tem cupom de desconto aí para as leitoras do canal. Eu vou deixar passando aqui o cupom de desconto para vocês. É só você digitar aí o cupom de desconto que você já ganha o desconto aí no valor certinho aí das compras, tá? Bom, então ela me enviou esses três cortes de tecido aqui. Eu gravei uns stories, né, assim que chegou e já vim gravar o vídeo de recebido para vocês, porque eu tô doida para costurar esses tecidos, pessoal. Então assim, é, daqui só um vai ter votação e vocês já vão entender por quê. Meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês um a um os tecidos, tá? É, lembrando que pra comprar você pode comprar pelo site, eu vou deixar o link do site aqui embaixo no box de informação. Se você tiver alguma dúvida, entre aí em contato com a Thalita pelo WhatsApp, que ela responde super rápido, tá? Ela tem loja física que fica em Sorocaba, então entre em contato com ela... Qualquer dúvida que vocês tenham ou pode me deixar aqui embaixo nos comentários também, ok? No site dela, além desses tecidos aqui, tem muita coisa linda, fora os descontos, gente, tem, tem tecido muito barato lá. Outro dia eu entrei no site dela, eu até comentei nos stories com vocês, não sei se ainda tem. Esta pele aqui, ó, tô com a blusa de frio, que a gente já fez aqui no canal, é dela, tá vendo? Tava R$ 9,90, pessoal, e tinha outras estampas. Então dá uma olhadinha no site dela, porque sempre tá com promoção no site dela e vale super a pena, tá? Já aproveita aí o frete, já faz uma compra aí outono e inverno. E olha esses tecidos super caros de outono e inverno, né? Eu adorei os tecidos que ela me enviou, tá? Então, um vai ter votação e os outros dois não vão ter votação, mas vocês já vão saber por quê, tá bom? Então, eu vou mostrar agora os tecidos um a um pra vocês, tá? O primeiro tecido é este neoprene floral. E esse tecido aqui, ele é exclusivo dela, quer ver? Tá até assinado aqui. Essa estampa, olha, ó. É exclusivo Teodora Tecidos, tá? É maravilhoso, ele tem esse fundo preto cheio de rosa, este neoprene, ele é lindo, meu Deus, eu apaixonei nesse tecido. Já gosto pouco de neoprene, né, e com essa estampa, então, olha isso, meninas, ele é grosso, tá super caro de outono inverno esse. Então, este daqui que vai ter votação e vocês vão me falar o que vocês querem que eu faça com este tecido aqui, exclusivo da Teodora Tecidos, tá? Vocês não vão achar essa estampa, é dela essa estampa, olha. Tá assinado por aqui, ó, exclusivo da Teodora Tecidos. Então, só lá você vai encontrar esse tecido. Então, já corre lá pra comprar o seu antes que acabe, porque esse tecido tá muito lindo. Tenho certeza que vai durar pouco no site dela, tá? E este daqui, então, vai ter votação e a votação vai ficar em aberto. O que tiver mais votação aqui embaixo, a gente vai fazer. Então eu não vou dar opções, vocês reclamam que eu sempre dou poucas opções? Então não vai ter opção, vocês vão me falar o que, que vocês querem com este tecido. O que tiver mais votação, então antes de você votar, já entra aqui embaixo nos comentários e vê se não tem alguma coisa que você queira. mais voto tiver do mesmo projeto, vai ser ele que vai sair. Então antes de votar... Olha aqui embaixo o que o pessoal já tá falando, tá? Então, o primeiro tecido é este neoprene, gente lindo. Por favor, pense com carinho aí o que vocês querem pra mim fazer com este neoprene lindo, maravilhoso. Eu estou doida pra costurar ele, eu queria costurar ele primeiro, mas eu vou ter que esperar a votação. Então, já começa a votar aí, assistiu o vídeo, já vai aqui embaixo nos comentários e já falo o que vocês querem com este tecido, o próximo tecido é um corte circular de vestido, só que agora mudou um pouquinho do jeito que vem o tecido para facilitar... A gente, na hora de aproveitar o tecido, pra gente cortar a base do corpo. Porque, assim, é difícil mostrar esse tecido, porque ele é muito grande. Este tecido aqui, ele é um crepe de malha, e ele tem dois metros por um e meio. Então, ele é bem grande, tá? Ele tem dois por um e meio. É este o corte que vai vir pra você. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos tentar mostrar aqui, né? Porque, como eu disse, ele é bem grande, fica complicado de mostrar ele inteiro na câmera, mas, olha, eu vou abrir ele aqui, não vou abrir tudo, ó. Só pra vocês verem, tá dobrado no meio. Aí, ó, aqui, esta parte aqui é onde a gente vai tirar a saia godê, tá vendo? Então, você vai vir aqui com a sua tesoura e vai cortar aqui bem redondinho, certinho, tirando a parte da saia. Então, esta parte, deixa eu tirar vocês do, do tripé, vai tremer um pouco, mas pelo menos vocês vão conseguir ver bem, peraí. Então, a partir deste corte aqui... Toda esta parte aqui é a parte da saia, aqui a gente vai tirar aqui o cos, e essa daqui então é a parte da saia, tá vendo? Olha como ele é grande, fica lindo esse tecido. Então, ele já vem certinho aqui, olha, pra quem tem dúvida, é muito simples, você já vai tirar a sua saia aqui, já vai ficar com este barrado... Porque saia godê é difícil ficar com esse... Na verdade, não tem como ficar com barrado na saia godê, somente com esses tecidos aqui, tá? Se você comprar um tecido normal, não vai ficar com este babado, com esse barrado aqui. Não tem como. Então, é só com esses cortes circulares que dá, tá? Então, este daqui, a gente vai tirar a saia. E agora, eu vou mostrar pra vocês a parte que a gente vai tirar as mangas. Ó, lembrando que o meu, o meu tecido está na dobra do tecido aqui. Então... Todo esse tanto que tem aqui tem do outro lado por baixo ainda, tá? Então, esta parte azul aqui, olha, toda esta parte azul, olha o tanto de tecido. É a parte que a gente vai fazer o corpo do nosso vestido, tá? Inclusive, este daqui, eu vou mostrar pra vocês que dá até pra fazer vestido de manga longa. A gente vai tirar uma manga longa daqui, porque dá tranquilo, pessoal. Então, a gente vai tirar aqui, a gente vai fazer do corte desse vestido aqui, né? Que é um corte de vestido. A gente vai fazer com manga longa, porque olha o tamanho disso. Tem muito tecido. E como eu disse, tá aqui dobrado, olha. Então, tem essa parte, tem a parte de baixo ainda, tá? É muito tecido, e você compra, ele já vem desse tamanhão assim, olha, tá? E aí, eu vou ensinar vocês a calcularem aqui, essa parte aqui do, co, da, do cos, pra todo mundo conseguir fazer. E se vocês quiserem, a parte da manga, eu deixo o molde no site pra vocês baixarem aí em tamanho real, tá? Se vocês ficarem com dúvida, a parte de cima do vestido... Eu deixo o molde lá do 36 ao 56, se vocês quiserem. Então, me deixem aqui embaixo falando se vocês querem o molde ou não, ok? E o terceiro e último corte é um corte também circular de saia godê, só que esse é só o da saia, tá? Ele é um crepe de malha exclusivo Teodora Tecidos, ó. Tá vendo que ele é exclusivo? Então, essa estampa aqui, você só vai encontrar no site dela. E o que falar dessa estampa? Tirei até o zoom. Meninas, é pra chorar com essa estampa. Olha isso. É maravilhoso. Tá dobrado. Lá ele está na dobra do tecido. Então, a gente vai cortar aqui, olha, bem certinho... E já vai ficar a saia godê Eu vou trazer uma saia para vocês a mais simples de todos os tempos. Vocês podem ter certeza. A gente vai fazer essa saia aí com este corte em menos de 5 minutos. Sem mentira, vai ser em menos de 5 minutos eu vou trazer essa saia pra vocês. Vai ser super simples, não vamos por zíper, não precisa de botão, não precisa de nenhum tipo de abotoamento, ela vai ser muito prática e eu vou ensinar vocês, pra quem trabalha com isso, fazer essa saia pra vender, você vai ganhar dinheiro a rodo. Você compra o corte, que é facinho, né, de cortar, e aí você faz a saia super rapidinho e essa saia você vende, hein? E olha essa estampa, meninas, chora nessa estampa, porque tá muito linda essa estampa, eu amei demais. Gente, esse preto com vermelho e esse dourado, acabou, né? Não precisa mais nada. Amei esse tecido. E essa saia vai ser a saia mais simples. Eu duvido que tenha uma saia mais simples aqui no YouTube ensinando a fazer. Porque vocês vão ver como a gente vai fazer essa saia rápida. Acabei esquecendo de falar o tamanho desse tecido, né? Porque quando eu coloco esses cortes circulares aqui, vocês sempre ficam na dúvida do tamanho do tecido. Este tecido, ele tem 1,5 por 1,5, é bem grande, dá pra todos os tamanhos, tá? Fiquem tranquilas, porque dá pra todos os tamanhos e ela não fica curta. Eu não uso saia curta e ela não fica curta, vocês vão ver em mim como ela fica comprida, tá? Então, fiquem tranquilas em relação ao comprimento, porque, realmente, ela fica num comprimento ótimo, tá? Então, quando eu terminar de fazer ela, no vídeo lá de confeccionando a peça, vocês vão conseguir ver no corpo como que ela fica, então tá aqui, pessoal, foram esses os três cortes que eu recebi lá da loja Teodora Tecidos, eu vou deixar o link de todos esses tecidos aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo, e não se esqueça que tem cupom de desconto pra quem é do Alfinetadas da Moda, tá? É bem simples de comprar no site dela, se você não for da região, entra no site, compra pelo site, que é uma... Beleza, chega na sua casa, chega super rápido, me mandou numa quarta tarde, chegou pra mim na quinta-feira à tarde, que foi o dia que eu gravei os stories pra você, chegou muito rápido, então chega rápido na sua casa, você não precisa sair de casa, chega tudo bonitinho aí, tá já aproveita o frete, já faz uma compra boa aí outono e inverno, que ela tem muita coisa linda e tem bastante coisa em promoção no site dela. Eu não sei se essa pele que eu falei pra vocês ainda tá R$9,90, mas eu vi lá por R$9,90, tá? tá? ó Apesar de eu já ter ela, eu tava até pensando em comprar mais, porque 9,90 numa pele fake, gente, é muito barato pra usar agora no, no frio, vai usar muito pele, muito barato mesmo, tá? Então, aproveita para comprar. Lá no site tem fotinho de todos os tecidos. Se você clica na foto, já direciona você direto para o site dela pra você estar tá comprando. Então, já compra já, porque depois quando a gente for fazer as peças, vocês reclamam que o tecido acabou. Então, já compra já, aí fica garantido aí na hora que a gente for fazer as peças. Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar aguardando aí votação desse neoprene, por favor. este aqui, né? Já comecem aí a votação para mim poder fazer, hein? Então, o que mais tiver a votação vai ser feito com esse neoprene. Sem querer influenciar, assim, né? Vestido? Não... Não estou querendo influenciar ninguém, né? Um vestido ia ficar lindo, hein? Nossa, muito lindo. Mas não vou influenciar, não vou, não vou. Vocês que vão votar aí e falar o que vocês querem, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente já estar, já fazer já essa, uma dessas peças aqui, tá bom?